Rodrigo vai explicar pra gente, ele que já participou aqui nos outros, de outros episódios do podcast que podem ser conferidos lá no portal do Diário de Suzano, www.diariodesuzano.com.br, no Instagram, no Facebook do Jornal Diário de Suzano e no YouTube da, do Jornal. E, então, Rodrigo, obrigado, seja bem-vindo novamente a, a, a, ao podcast. Eu gostaria que você começasse falando aí pra gente como é que foi esses últimos dias lá na clínica. Bom, boa tarde, agradecer. A oportunidade, né? Em algumas vezes, a primeira com o Thiago aqui apresentando. Vamos lá, da, da semana aí, é, a rotina aí de, de sempre, a Correria da na clínica, né? Basicamente, a maior parte aí, cão e gato, e eu soubesse, né? Que né? então os, os horários aí, tá, tá aqui na unidade 1, até na unidade 2, um, tá então, basicamente, o que aparece bastante pra gente o psito, o opagaio, é o vou o Eu os quilômetros que a gente vai falar, né? Um pouquinho aqui, o que que é, né? Às vezes até é, saguís, às vezes aparece também, tem bastante na rotina. Isso que eu ia comentar com você, né? Você trabalha, só retomando aí pro pessoal, você trabalha muito com, com outros animais, além de cães e gatos que aí pra gente. Coelhos, né? Não você Sim, tem, coelhos, porquinho da Índia, chinchila, que são muita gente tem esses animais como, como pet também, certo? É, Rodrigo, eu estava pesquisando aqui na notícias com relação ao mundo animal na internet, né? E uma, a Câmara Municipal lá de Juiz de Fora aprovou um projeto com que autoriza a colocação de abrigos, comedouros e bebedouros para animais, principalmente animais em situação de rua, né? Você que você comentasse o que acha dessa situação? É uma ação bacana. Legal, a partir do momento que... Isso já é uma coisa que muita gente já faz, uhum. né? No, no, é, praticamente, acho que muita gente, inclusive, que acompanha aqui o podcast já deve cuidar de um cachorrinho na rua, né? uma vasilinha com ação, com água, isso muita gente, muita gente já, já faz, mas a partir do momento que, que é aprovado um projeto, vira uma lei você começa a ter estudos sobre isso, né, regulamentar, né, estudar os locais que isso, que isso pode ser ser feito, instruir a população, então acho que que é válido, é bacana, porque isso sempre vai existir, né? animais em condições de rua, não adianta a gente achar que isso um dia vai acabar, que não vai acabar, então se a gente puder proporcionar aí né? uma atenção para eles, né, uma alimentação, legal para esses animais também, é vale é, o abrigo, né? principalmente em épocas de, de frio, não vai conseguir abrigar todos esses animais, acho que é, que é interessante. É, mas hoje em dia que tem muito caso, né? a gente vê muitos animais abandonados, né? abandonado Abandonados, é, Às vezes são, são animais que tinham, tinham uma família, né? tinham lá os seus donos, e por algum motivo aí foi, foram abandonados, e acabam querendo ou não, né? ah, tendo esse, esse projeto, aí, eles acabam tendo alguma assistência. E uma usina lá, falando já de, de animais silvestres, né que é o que é o, você cuida aí também, uma usina lá de São Manuel, no interior de São Paulo, investindo aí em proteção, com, é, justamente pra, em proteção desses animais. né Você eu, eu também tinha pesquisado essa notícia, você, como, você chegou a ver... Também. Isso também é legal é porque, bacana... assim de, existem leis né para as empresas também dessa parte ambiental, é, mas também tem empresas que voluntariamente aí, né, se preocupam com, com, com essa parte. Isso é interessante. Tudo é válido, tudo é né, de ação que, que vai preservar o meio ambiente, preservar a vida animal. É, é importante né, manter o ecossistema, a natureza equilibrada ali, porque se você vai só destruindo um dia, o, o preço chega. O preço chega. Vai chegar. Né? Já está chegando. Já né? A gente não, não ah. faz essa ligação, mas... É, Tendo essas ações, preser, né? esse, esse tipo de, de preservação é importante para... Ainda mais essas cidades, né? cidades do interior que ainda tem uma área boa de, de preservação, de mata É importante ter, é. ter essas, essas ações. Tá certo. Animais quelônios, Rodrigo. Para você dar uma palhinha para hum. gente, o que a gente vai ver daqui para frente no próximo bloco. O que é animais quelônios? Explica aí para o pessoal. Legal. Uma, os quelônios... É, são os jabutis, tartarugas, animais que, que tem o, o, o casco, né? É, a gente fala casco, é a carapaça ali. Então, jabuti, tartaruga, cagado, são os animais que se enquadram aí nessa, nessa classificação aí de, de quelônios. Que bastante gente tem como, como pet também. O né? A gente é. acha que não, mas muita gente crias, vezes tem o um jabutizinho lá no, no quintal, né, no jardim. Eu já vi, eu já vi várias pessoas Isso. com a tartaruguinha passando, né, no quintal. É, muita gente tem. <risos> e a gente vai explicar para vocês aí como cuidar de, desses desses bichos, né? E no próximo bloco então vamos ao assunto ao o assunto de hoje que é animais quilônios aqui no podcast Mundo Animal. A gente volta já.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 Vamos falar muito sobre animais que como você pode ver aqui atrás, é tartarugas, animais com casco, né, com a cara, cara carapaça. carapaça como já dito aqui pelo Rodrigo no primeiro bloco, eu vou começar perguntando sobre as espécies né, de quemônios que existem, que existem aqui no país. Você desse um exemplo aí para a gente. Tá. A espécie tem bastante, são mais de 30 espécies, se não me engano, né? De que aqui que, que ocorrem no, no território brasileiro mais comum que o pessoal vai estar tá acostumado aí até criar são os os jabutis né que é que lá tem as patinhas que parecem umas patinhas de elefante né? e os tigres d'água que são aqueles rajadinho são amarelo e verdinho né que fica pessoal às vezes tem laguinho um aquário então são os, os mais comuns aí que que a gente e eles, assim como os animais convencionais, cachorros, gatos, eles também precisam de cuidados, de atendimentos do veterinário, não é mesmo? Sim, sim, importante. é importante. São animais, a gente diz assim, mais, mais rústicos, né? Então, às vezes, demoram para demonstrar algum sinal de doença e muitas doenças estão relacionadas a manejo inadequado. Então, por isso que é importante né adquirir o animal, leva, né agenda lá, consulta com a gente, porque... O manejo é o mais importante, alimentação, um local adequado para você manter. A partir daí, vai precisar de visitas veterinário, vai uma vez no ano, né? uma vez a cada seis meses, mas você fazendo o manejo direitinho, você já previne um monte de, de doenças que poderiam aparecer ali futuramente. Né? E cada um tem a sua, sua particularidade, né? Sim, não adianta achar, que tem casco, é, é. tem que criar todo mundo igual, né? Não, não é assim não, cada um né? tem um habitat diferente, né? uma forma diferente de, de criar. Queria que você, igual você falou, né? precisa ter, saber o manejo com relação ao alimento, a alimentação desses bichos, né? quais riscos eles correm de cuidar dele em cativeiro, sem esse sem se manejo, sem esse, sem ah, eu quero ter uma tartaruga aqui em casa, vou pegar e, pronto, pronto deixa ela eu lá. lá. Tá. É, principalmente a longo prazo, desenvolver problemas aí de desenvolvimento, né? pega um, principalmente se você já pega um animal jovem, pequenininho, não dá alimentação adequada, não mantém no, no, no local ali adequado, você vai ter problemas principalmente de desenvolvimento, osteodistrofias. Às vezes vocês já viram aqueles jabutis que não tem o um casco lisinho, né? É, é todo deformado. Então, é um animal que, que tem, teve deficiência, tem deficiência nutricional. E dependendo do grau, da idade que ele está, você já não, não consegue corrigir mais. Uhum. E você falou do casco, esse casco pode, pode aparecer fraturas, né? E isso traz sérios problemas, problemas né isso acontece bastante tá? uhum. é, queda às vezes é, atropelamento mesmo em casa né são animais às vezes ficam ali escondidinhos atrás de pneu proprietários vai ser carro acaba passando o animal então acaba fraturando isso não, não é, é, quando chega para gente aí é até que um dos problemas mais mais comuns são essas fraturas aí né, no caso isso que eu ia comentar com você agora chega muito Muita tartaruga lá para você atender. Vem, não é animais... a maior porcentagem de animais silvestres. Né? A gente, uhum. O que chega mais realmente são os roedores, né? é... depois aves e aí depois vem os, os aí principalmente jabutis, vem, vem, mais. vem mais. E quando presencio, assim, acontece um acidente, dá o casco da, da tartaruga quebrar, qual procedimento vocês, vocês fazem? O que eu devo fazer também? Sim de início primeira coisa a gente precisa tem que levar aconteceu não tem não tem que fazer em casa precisa né, levar para o veterinário é, primeira coisa controlador né? são animais que sentem dor sim não não manifestam como a gente como o cão o gato mas sentem dor então a gente precisa controlar a dor e a partir daí ver o grau que foi essa essa lesão então tem lesões que dependendo do grau um reparo imediato, outras às vezes estão infeccionadas, você precisa controlar essa infecção para depois fazer o, o reparo com resina, com placa, parafuso, aí aí vai depender muito da, da extensão, do, do grau da, da lesão que teve. Agora tem a questão também da legalização, né? eu Sim. Não é simples você. Não é só pegar trazer para dentro de casa, precisa legalizar, né? legaliza se você adquiriu um animal, você pegou na natureza, né você não não legaliza. Se você comprou de um criador não não legalizado pelo Ibama, você também não vai legalizar. Se você comprou de alguém que estava vendendo na rua, você não consegue legalizar. Está errado fazendo isso aí, você tem que estar ciente que está que, que errado fazer adquirir um, um pet dessa dessa forma. Tá? Então, dessa forma, você acaba contribuindo até para o tráfico de de animais silvestres. Então, o ideal, o certo, é procurar o criador legalizado, né, que é certificado pelo pelo IBAMA, para você comprar o um animal é, microchipado direitinho, né, é, com a saúde, né, é legal também, porque é outra coisa, você compra o tráfico, geralmente, esses animais vêm com algum problema. Tá? São animais que, que foram transportados de forma irregular, Vem um monte, às vezes uma caixa, né? então não, não, não bem saudável. Então aí você compra logo já, né? o animal já está doente, é sofrimento para o animal, para quem está quem com ele ali, que já, né? já, já pegou amor também ali no, no bichinho. Então sempre, sempre legalizado, independente da, da espécie. Tem espécies que podem ser comercializadas, tem espécies que não, não podem ser comercializadas. Então desde que você ah, eu quero ter animal animal é legalizado, pode comercializar, vou atrás de um criador certificado pelo Ibama e comprar direitinho. Certo. desses animais da, da tartaruga no caso é, tem alguma que, que pode que eu possa por exemplo criar em casa ou todas todas podem ou não só tem você algumas tem, que não como, podem como pet hoje o jabutis né, Os jabutis, né? e o tigre d'água você consegue comprar legalizado né? e aí reproduzir já não pode né? então uhum. ah comprei dois jabutis legalizados vou reproduzir em casa não pode Tá, você tem que ir <risos> ver atrás de Bama para para poder iniciar isso daí também uhum. né mas simplesmente é, comprei dois legalizados vou começa a reproduzir lá em casa eu vou né é, do vizinho dou, dou, dou, dou, dou para o primo do tio não pode também uhum. <risos> o cágado por exemplo ele pode eu posso ter por exemplo o tigre d'água é água, uma espécie é de de cágado uhum. né ele, ele pode ser ele tem ele pode ser comprado legalmente o javuti ele ele tem a, a gente está no período de inverno né ele ele inverna ele pode hibernar, é isso mesmo tá e quando que eu vou quando eu posso saber se é uma hibernação, hibernação ou se é problemas né pode tá. pode ser problemas de saúde do do tá. os quelônios, eles podem hibernar, sim mas é o dinheiro no geral Todos os quelônios, outras espécies de animais também, mas geralmente essas espécies que, que hibernam é uma adaptação para um período muito frio, que ela não vai encontrar alimento fácil, não vai encontrar é, água né, tão fácil, disponível assim. Então a hibernação é uma forma dela se botar viva, ela vai, vai praticamente ficar durpindo, entre aspas, e o metabolismo mais baixo possível, gastando o mínimo de energia, só para mal aguentar aquele período Passar aquela fase, quando tiver oferta de alimento disponível de novo, ele, ele sai da hibernação. No nosso território, isso não acontece, porque a gente não tem um inverno rigoroso. Né? Às, vezes, às vezes, apesar de a gente achar que 3 graus, é frio, 3 ah, graus é frio, mas não é para o jabutinho é invernar. Ah, tá? Uma característica dessas espécies aí é que eles não regulam a temperatura como, como os mamíferos, como as aves. Então, a temperatura deles basicamente vai, vai ficar próxima da temperatura do. Ambiente estão muito frio, temperatura corporal deles abaixa, o metabolismo fica mais baixinho. Então, isso que acontece no frio aqui. O animal vai ficar mais paradinho, mais lento, às vezes não vai se alimentar todo dia, né? Vai comer menos, ou comer dia sim, dia não, mas aqui no, no nosso território ele não vai hibernar. Aqui não é um inverno rigoroso, conversa que, que, que a natureza, nas matas. É, mesmo no nosso inverno aqui, eles têm alimento disponível, têm água disponível, então não tem necessidade. Então, quais os erros, assim, muitos erros que os tutores cometem? Quando um, um, você tem o... é, um é esse, tá muito é. frio lá, tá no inverno, o bichinho tá lá só com o olhinho fechado, para de, ah, tá hibernando e fica lá, e são fica... uns 10 dias, 15, 20 Sim. dias, não procura orientação veterinária. Na verdade, não tá hibernando, não, alguma coisa tá errada ali. Ah. Né? É, um, um erro é esse aí, outro erro é, às vezes, manter o... Um, um animal que seria semiaquático precisa da água precisa do, do, da terra ali às vezes só manter na terra né é, ou só manter na água não ter um espacinho ali para ele, ele sair da, dessa água para ele né, tomar um sol adequado ficar repousando ali fora da água então esses erros são são são bem comuns na questão da você falou da água agora é, é recomendado ter uma fontezinha assim para a tartaruga o jabuti não, não precisa de, de água, água. Tá? o jabuti é terrestre uhum. nem pode ir para água, ele não, não nada, ele não tem capacidade de nadar, de, de flutuar, então se for para água, ele vai morrer o folgado? Vai, não vai ser de imediato, porque eles têm uma capacidade aí evolutiva, ele entra numa pinéia ali, ele fica um tempão, né? mas vai chegar uma hora que não tem mais como, né? ele vai precisar respirar e debaixo d'água ele não vai conseguir, não, não, não tem essa capacidade. Os cágados, eles já são, têm essa questão de viver na água e, e na terra também. Né? É, precisam sair da água para respirar, eles conseguem um tempão lá embaixo, mas eles têm que subir na, na superfície para respirar. E eles precisam também um pouquinho de, vez ou outra, ali sair, ter um espaço com, com terra. As tartarugas já são animais praticamente que passam o tempo todo na, na água. Né? A gente vai dar o um exemplo da tartaruga marinha, por exemplo. Uhum. Basicamente, ela só, só fica no mar, fica lá na, na água o tempo todo. Ela sai, ela põe os lagos na areia e já volta lá para a água. Não pode ter em casa, é só exame. Tá não não mesmo, pode, pode de ter de em casa. De jeito <risos> nenhum, pode ter casa. <risos> tá certo. E, é, e só o tempo de vida delas, né? Eu por bastante tempo. Ah, até, não sei se é verdade, você vai confirmar isso para mim. gente. Pode até vender 100 anos, isso é verdade? Pode. Diabutis principalmente, tá? Jabutis eles vivem bem mais, porém né? a gente tem bastante as outras que você pergunta a idade, o né? diabutigo. Ah, não sei o tá? que ela era minha avó, passou para a minha mãe, então ela está comigo. Então, né, já dá pra saber que foi tem, tem bastante tempo aí. Então o diabuti, uma média aí, 50, 80 anos, mas pode chegar, sei o tempo. E os cabalos não são um pouquinho menos tanto vinte anos, anos, mas são animais é que, comparado com o tem uma expectativa de vida bem, bem longa. Né? Com relação a doenças, quais, quais são as mais comuns assim que você chega, chegou a atender, ah, com relação ao, aos animais? Bastante, assim, do manejo tem muito. Então animais com distrofia, né, tem problemas aí de crescimento. É, problema de distocia que é quando não consegue pôr, botar o, o ovo, tá? Isso na, na fêmea ficar junto, né? A já é presa, tem, dado, tem comportamento predador, e uma hora acaba acontecendo um acidente, é, tem o casco para se proteger ali, então, ela mordida no casco pra ovo. Só que tendo só a fêmea ali, ela pode produzir o ovo. E se ela não tiver no local que estimule a postura, ela vai reter esse ovo ali isso vai gerar problemas, vai gerar dor, gerar um desconforto, pode gerar uma infecção ali na, na cavidade e algumas vezes até precisar de cirurgia para para remover esses, esses ovos. Então, se a jabuti às vezes não tem o, o espaço ali, a terra, né que é onde ela iria cavar para pôr ovo, também então acaba acarretando esse problema. Pneumonias são, são problemas comuns. É, em jabuti é mais difícil de perceber, porque às vezes o sinal é bem específico, vai ficar quietinho, vai deixar de comer. Uhum. Nos cagados um pouquinho mais fácil, porque às vezes já começa a hora que está nadando, você vê uma dificuldade de se manter bonitinho no nado, né? às vezes fica pendendo ali para um, um lado, afundando um lado, sinal que pode ter um comprometimento pulmonar. Então basicamente são, são esses problemas com ataque de, de outros animais, isso é legal falar. É, cão, gato, é, não é legal ter, ficar junto, né? por exemplo, é, jabuti é presa, tem gato um comportamento completamente predador, é, uma hora acaba acontecendo um acidente, é, tem um casco para se proteger ali, então, um doido no um casco cara, pode arranhar alguma coisa ali, é, vai perfuro, dificilmente vai perfurar, mas as patinhas não tem proteção, pode machucar. E, e também de roedor, é um rato, muito comum em jabuti, chegar com... Principalmente porque eles ficam em jardim, às vezes, né? E é muito machucado ali nas patas, por mordidas de, de rato. Certo. E com, com relação aos filhotes também, precisa ter uma atenção especial, né? Principalmente a alimentação, né? Hum. É a fase de crescimento, então se você não dá uma alimentação adequada, já pode logo de pequenininho ali desenvolver já algum um problema, enquanto vem crescendo, né? Com, com deficiências nutricionais e o problema se desenvolver lá na, lá na frente. Tá certo. É, nós vamos encerrando esse segundo bloco. Na volta a gente vai falar muito sobre a alimentação né, desses bichinhos. No, no, neste episódio do podcast Mundo Animal, a gente volta já.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 Estamos de volta com o terceiro e último bloco do, deste episódio do podcast Mundo Animal, hoje recebendo o veterinário Rodrigo Agudi para falar sobre animais quelônios, ou seja, as tartarugas como vocês podem ver aqui no fundo. E a gente vai falar agora sobre alimentação, precisa ter um cuidado especial com a alimentação desses, bicho, desses bichinhos, como o Rodrigo aqui já mencionou nos demais, no bloco anterior, e a gente Pergunta, né? Muita gente tem curiosidade para saber do que, que eles se alimentam, né? e gostaria então que você falasse aí, então, do que, que eles se alimentam. Os jabutis, basicamente, são herbívoros, tá? então, vão comer folhas, praticamente, né? é em casa que a gente pode oferecer couve, vegetais de verde escuro, né? a é, algumas frutas que a oferecer, não, não como a base da dieta, mas... Pode oferecer frutas bem, bem variadas. Tem preferência geralmente por frutas com coloração amarela, vermelha, com manga, melancia, mas basicamente é, bastante frutas ali pode oferecer. É, se tiver ali o jardinzinho, ele vai se alimentar, vai rinachar pequenos insetos, não é o o habitual da alimentação dele, mas acaba pegando também, pequenos insetos, minhoquinhas ali, ele, ele acaba pegando, tá? Mas basicamente a, as verduras e algumas frutas ali, pode oferecer, tem gente que oferece, tem gente que não, mas é uma vez na semana pelo menos alguma carne aí, um, um frango, né, uma, uma, uma carne moída, pode uma vez na semana, ovo também, como uma fonte de, de proteína animal. Isso aí não, não tem que ser todo dia, uma vez na semana está tá suficiente. E a ração, tem rações comerciais, né? tanto para tem para jabuti, tem para cágado, isso aí também é, é importante. Dos cágados já é, aí são animais que são onívoros, eles comem de tudo, então pode ter a, as verduras ali na dieta, e vão precisar de proteína animal. Tem as ações comerciais e tem um que é um erro comum também que o pessoal costuma cometer, que é a alimentação que chama gamaros, que é com os né? Isso não tem que ser a base da alimentação do, do caga. Eles gostam bastante, mas isso é, nutricionalmente não é, não é legal para ser a base da dieta. Então, se o animal só comer isso daí, vai ter alguma, alguma deficiência nutricional. Então, a ração, o gamaros pode dar, e as verduras. Tem na ração, por exemplo, ela, ela, ela tem que ter claro, uma bom. documentação. Tem que... tem que passar a é, a gente vai passando ali na, ah. na orientação. A gente vai indicar qual que é a melhor ração, a forma que vai dar para pro, os cargos da água, principalmente né? esses animais comem fora da água. Às vezes põe um papinho de ração de fora, dificilmente ele vai pegar. É, tem que ser na, na água a quantidade que que não sobra, principalmente porque se forem animais que estão sendo criados ali num, num aquário, né? num aquário grande, se ficar sobrando alimento ali dentro, vai sujar a água tá? e gera, gera bastante problema também. Você falou das frutas, tem alguma fruta que, que ele não pode comer de jeito nenhum? Eu tenho um exemplo aqui do abacate. O abacate não é legal para nenhuma espécie, na verdade. Não é legal para nenhuma, é nenhuma espécie. Né? O abacate ele tem, tem algumas substâncias que... Podem ser tóxicas, então pode provocar vômito, diarreia. Então, um abacate, em geral, é, pode ser que tenha, às vezes alguma espécie que coma na natureza, até até pode ser que tenha, né? não consegue visualizar ali se tá realmente comendo abacate ou não. Mas de, de pet que tá criado, né, em cativeira, para nenhuma a gente, a gente uhum. recomenda fornecer, não. E é uhum. alimento caseiro, né? Então. A oito, feijão, macarrão, bolacha, pão, isso aí, de jeito nenhum. Se der, vai comer? Vai comer. O né? mal tá ali, vai acabar comendo, mas isso pode fazer muito mal. Uhum. Certo. E com relação à carne moída, você tinha citado agora há pouco, né? ele, ele precisa ter uma dosagem certa. Né? Não é, é... A quantidade pequena, quantidade isso a gente vê pequena. sempre de acordo com o peso do, do animal. Uhum. né Não dá para falar assim, ah, dá 100 gramas, 50 gramas. Isso é de acordo com o peso, é quantidade pequenininha. Se você tiver essa, o restante da alimentação adequada, o animal come a ração direitinho, tem acesso ao sol, é importante, né? não pode esquecer o animal lá no sol, mas aquele banho de sol da, da manhã, do finalzinho da tarde, é muito importante também para a questão do metabolismo do cálcio vitamina D deles, animais, então tem que ter esses cuidados. Aí também. Com relação à estrutura da, da casa para o animal, o que, que o, o dono precisa, precisa ter na casa dele? Oh, não são animais que vão precisar de um, de um espaço enorme, tá? Mas evitar, principalmente para jabutiz, piso abrasivo, tá? porque o animal acaba se machucando ali no, no, no cimento, piso mais áspero, assim, não é, não é legal. Para o jabuti, o ideal, é que tem uma área de gramado, terra, né? Um jardim seria interessante. Para os cadernos, aí você vai oferecer. o um espaço aí com, com água, que seja um laguinho, que seja um. Aquário, uma piscininha ali, com um espaço que ele possa né, ter acesso também a, a parte de terra ali de, de gramado. Mas piso áspero evitar né, para essas espécies. Só, só me, se você me permite, Rodrigo, é, com relação a, a quando, quando ele deve ir, qual, quando ele deve ir ao, ao veterinário, né, se já tem, já tem que começar cedo, qual é também a, o período que ele tem que ir, quantas vezes por semana, mais ou menos. Tá. O veterinário é, um, tanto saudável, uma vez no ano tá, tá legal, tá? Uhum. gente examinar, é, tem algum, alguns que a gente consegue fazer uma coleta de sangue mais fácil, outros, às vezes, um pouquinho mais, mais complicado, então, tem animais que a gente consegue fazer esses exames de check-up, mas pelo menos um exame clínico, né, uma vez por ano, mas a partir do momento que você adquiriu, já leva, pra gente passar todas essas, essas informações. Às vezes, se é filhotinho de início, a gente vai pesar, Vai marcar os retornos para né, ver se está tendo ganho de peso, se está tendo desenvolvimento legal. Então, adquiriu, já leva, né? Pra gente passar tudo, todo o manejo, toda essa orientação aí. E depois, tá tudo legal, tudo bonitinho. Pelo menos uma vez por ano é interessante, tá? Tá indo. Tá certo, doutor. É, tem um, um clube de benefícios lá na, na clínica, né? Você vou abrir o espaço aqui para você falar. Isso. Para a gente, essa novidade aí, para o pessoal este. que acompanha o podcast. Essa novidade aí é lá da, da unidade do Miguel Bada. Tá? Aqui na unidade 1 a gente já tem os, os planos de, de saúde, aqui na unidade 1. E agora a gente lançou esse clube de benefícios lá na, na unidade do, do Miguel Bada. Então, a gente chamou de clube de benefícios porque não é simplesmente o PET que vai se, se beneficiar. Ah, o tutor o responsável também, também tem vantagens lá no estabelecimentos comerciais da região, nossos parceiros, é, tem é, o plano de hidropédia, tem as produtas limitadas, é, vacinas, exames que estão dentro desse público de benefício. Então, a, a unidade que a gente lançou lá na unidade é o Miguel Bado, que um ponto acho que vale a pena conhecer, né? a gente explica lá do que como funciona. É interessante, Boa. é uma vantagem, um benefício é legal aí para todo mundo, pro, tanto para o doutor quanto para o PET. PET, tá certo. Doutor, alguma, algum destaque para gente aí final? Né? Agradecer, agradecer um a, a parceria aí, né? O pessoal está tá acompanhando, está gostando aí do, do podcast, acho que okay. traz, traz as informações uhum. né? de uma maneira mais, mais simples, coisas né? mais importantes aí, lógico que as informações aqui não, não excluem a necessidade de estar de tá levando né, o, no, no veterinário, isso é, isso é importante. Isso é trabalhar, acho que foi uma coisa que, que o Alexandre o alexandre conversou aqui, que é a prevenção. O que é gente o mundo ideal é trabalhar com as pessoas, para que ninguém ficasse doente. Né? Então a prevenção é, vai, vai ter dar gastos muito maiores né de novo, que Quanto mais cedo, por exemplo, você descobrir algo assim, nada, nada, nada... Então, a gente fez isso com a gente, né? Principalmente criança, né? A dúvida a gente ficar tá relaxado, uh -huh. né? Todo médico, mas prometido. Todo mundo tem um filho, a primeira coisa que faz né? é procurar o filiado, seguir as orientações todo, todo mês e vez leva. pra com o nosso então, tá certo, Rodrigo? Obrigado mais uma vez por você ter participado aí do podcast, claro, tá aberto aí para você participar mais disso. Então, gente, vamos encerrando mais um episódio aqui do podcast Mundo Animal. E lembrando, o endereço da clínica está aqui, vai aparecer na sua tela. É, são duas unidades, uma aqui no na Max Figueira e outra no Miguel Badra, então tá aí o endereço, dá uma passadinha lá. E semana que vem a gente volta com mais um episódio do podcast Mundo Animal, lembrando que os outros episódios, este e os outros episódios, estão disponíveis no portal do Diário de Suzano, www.diariodesuzano.com.br, no Instagram do Diário de Suzano e no, e no YouTube do Diário de Suzano, também no Spotify. Então... Dá uma passada lá, é, vale a pena conferir esse podcast que é preparado com bastante carinho para você, tá certo? Então compartilha aí se você gostou e até semana que vem com mais um podcast Mundo Animal.